Uau, onde será é que ele está? Eu não sei, eu não tenho ideia. Mano, man, mano, eu, eu queria dizer que é o seguinte, que o bagulho, a galera do GTA... Tá, mano. Tá, eu tô que... preso, eu tô preso, socorro. Eu também tô, eu tô meu amigo. Tá preso. Ah, é vocês que me pegam. Eu que pego vocês. Espera aí, eu, me espera, Opa. me ajuda aqui. Oi, Caneda, tudo bom? Eu sei que é você aqui. Ah, é? como é que você é? é eu... E... eu tô vendo dinheiro eu não ne... filho da puta você mentiu miserável miserável Nossa game senhora, no fogo que... do inferno que feio isso aí que você fez com o teu amigo viu o terror calma, calma, calma. é ele é ele é ele é ele é ele é ele ai, ai, é ele é ele é ele ah não, mas não vale, mano. Eu não eu sei usar aliado. as habilidades que ele faz e tem. Botão é, direito, não é complicado. Não Botão direito. Ah, nossa, eu também não aperto nos negócios. <risos> <risos> Tchau. Trazei. <risos> Na... <Yeah. risos> ah, não dá no uma... <risos> passado! Quem faz <Ai>, humilde não! <risos> <Meu Deus. risos> Quem que <risos> que que que que não se a não usar! Ele não vai matar a gente, a gente tá seguro, a gente tá seguro, a gente tá seguro, a gente tá seguro. A gente tá seguro. Não, não destrava tá não, não, não destrava, não destrava Olha a arma dele ah! Matou, não, matou. Não, não, matou. não, não, não não, Ai, caralho, cadê, cadê, cadê, cadê Correram, meu Deus, eu sou muito idiota e burro Minha mãe já falava isso desde That's criança right. Ai Ganhamos, caralho, velho Que burro você é, mano, você é muito burro, velho oh, Você não tem direito de me caralho. chamar de burro, não Você se chamou de burro eu Mas eu posso, eu me conheço. <risos> mano, a gente tava dentro do elevador ainda, retardado. <risos> eu sei que você estava. Aham, aham, aham. Eu tô comendo uma fruta aqui, ó. Aham. Uh -huh. Eu quero, eu quero, eu quero, quero, quero, quero, quero, quero. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele. Ele não é. Não, vem cá, não mata. Eu tô não, preso, não, eu tô não. preso. Ah, vem. Não, não dá pra matar o garoto também, mano. Não, tô... oh, terror aqui. Eu tô aqui na escada. Do lado, atrás. É, Levador, aí Deixa passar. Socorro Ah, é você aí? Socorro. Você tá travado? Deixa, deixa, dá, deixa comer, deixa comer então, Obrigado Pega uma fruta aí, ó <risos> Nossa <risos> <Eita>! <risos> Desculpa Desculpa <risos> Olha a merda que você fez <risos> Mó carinha, eu fiz essa bandeja de fruta Eu vim aqui pra familiarizar né? Pera aí, aqui, ó, tem, tem mais uma bandeja É ele é ele aqui, é ele, tem que ser ele. Cadê você? Aqui. É ele aqui, tem que ser ele. caneda É ele? Não Faz... não, não, não, não, calma, calma, peraí, calma, calma. Calma. peraí. Pera pera tô calmo, tô calmo, tô calmo. Você vou ser bem franco, cansei de morrer já. Já cansei. Eu vim aqui pra ver vocês pegando, pegando as frutas, fiquei com medo de falar que eu tava ali. Mano, vamos <risos> se respeitar, vamos Me se respeitar o que dá Eu te mostrei um projeto aqui que eu tô desenvolvendo, vou mostrar hum. aqui pra vocês. Eu quero saber o que vocês acham. Olha aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Qual é o projeto? Esse aqui, ó. Projeto amigável. Ah, legal. Tem C5. Pera aí, peraí, peraí fica. Ah. ah, seu filho da puta. É, <risos> filho que da. Que <risos> isso! Ele é <risos> de vermelho ali! Ele é <risos> de vermelho ali! Ele é <risos> de <do> vermelho! Ali, <risos> olha ali, olha ali, olha. Quem, quem rouba é sempre perde! Quem rouba, quem é rouba sempre perde! Dá um tiro na cara dele, por favor! <risos> Caralho, mano! Puta <risos> merda, mano! Ô, oh, o bagulho foda! Bagulho. O quê? <risos> Nossa <risos> senhora! <risos> <risos> o que que você fez, senhor? Você vai morrer antes do Natal. <risos> Nossa. Olha, eu acho que é ele aqui. <risos> ah, aí, aí, é oh, Explica melhor isso, Vocês <risos> dois dormiram juntos? Tem um metamorfo ué? aqui. Ah, não, ele tá escapando, filha da puta. Não, não, não, não, não. não. Você... Para! Mano, por que vocês querem me matar sempre? Por que vocês não podem ouvir meu lado, entender? Pera, pera, que... pera. Deixa ele, deixa ele. Cadê ele? Eu perdi ele. Cadê ele? Opa, porra! Ele é um desses. Eu dei um tiro na cara do Jason. Eu tô... O cara tá meditando aqui, ó. Um... Caneda. Pintum. Oi, amor. Um... <risos> ah, eu cansei, mano. Vocês só me matam, <risos> velho. Vê o cara meditando, mano. Por que eu não. Como... <risos> tô travado aqui, ó. De... Ah, eu sei que é você. mano. Não, não é, é, não é. Nossa, esse cara aqui tá perdendo. Não, tá, não tá perdendo sangue, gente, não. Gente, tá gente, gente. Vai na. Vai na, na sua obra de arte, vai. Aqui, ó, é essa? Na sua obra de arte, lembra que você tava apresentando pra gente? Nossa senhora, plot twist, eu lembrei, eu lembrei. Ele Ai, caralho, ele tá bem! Ah, eu, eu vi, tá eu tô bem. vendo alguém, eu tô vendo alguém. Quem ah, que é ali? Pute, Quem que é se... ali? Opa, olá, olá, olá. Ô, oh, mano, vocês vão me deixar aqui sozinho com a obra de arte? Eu tô aqui, velho. Na verdade, eu vou ser que tá ah, deixando foda de chegar ainda, aí, aí, mano. Tô indo ver, tô indo ver, tô indo ver. Aqui, tô na obra de arte. Não tá, não. What? Agora tá. Eu passou ah, reto. Passou reto, hein? Ah, mano, você chama a gente pros lugares, mas nunca mostra a cara, na realidade. <risos> eu já encostei é. em um de vocês, seus ah, retardados. Ele tá no esqueminha, ele tá no esqueminha. É. Te... Vem na escada, diz ele. Você acha escada. que eu não te vejo, mas eu te vejo. Meu Deus, eu não sei quem é mais cego, velho. Ah, ô, por que que você faz isso, mano? Por que que você se esconde tanto, mano? Ele não vem conversar, vê o que acontece. Ih, já Mano, é. mano vocês são eu muito. Eu... <risos> Ai, meu <Deus. risos> eu horrível. vou morrer, eu tô com 30 mano, de visual. Mano, tá óbvio. É o um cavalo aqui Ah não mano, não não, <risos> não, não, não, não, não, não Não, não, não, não, não, não, não, não, não. não. Mano, como é que ele fala que tá óbvio? Tinha um cara sentado na minha frente ali Onde você como? tá de indo? Desce a escada cara. onde você tá indo? Desce a escada de Meu Deus velho Eu sei, eu sei quem que é, é aqui, eu sei quem é É Esse é. é aí, ó meditando, é esse aí, ó Não, esse aqui ó Nossa senhora Não é ele Aqui. Aí, for, atira com sabedoria É o último tiro, véi É meu Nossa. último Nossa, atira com sabedoria, The Humber Atira com sabedoria Ah, não, não Ô, amigo, então eu tenho que estar. em... não Vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui nessa sala Aqui ele <risos> Ganhei! Foi isso? Isso aconteceu comigo antes, mano Nossa, eu achei que eu tinha passado por uma metamorfose, tá no Ô, ô, véi, ô, volta o clipe, olha em cima da televisão ali, eu vou tá ali, tá bom? Eu tava em cima ai, da televisão. Ai, ai, <risos> sempre se escondendo, não consegue ficar no óbvio nos negócios. Né? Ah, é, às vezes eu só não mato mesmo, porque eu sou... <risos> Dali, eu tenho essa arma aqui, mas eu... eu minha brisa mesmo é fazer comigo. Ó, Pio, ó olha aí, ó. se liga. Eu vou pesar aqui primeiro pra saber a quantidade que eu devo usar no prato de quantas, hoje. depois é, quantas gramas tem aí, né, mano? Tem que ver quanto é a grama da fruta. Olhou. Tá lá, ó. Já era, mano. Pronto, assou tudo agora. Boa. Achei, eu, eu jurava que ia alguém do meu lado. É, a esqueminha. Ai, me deu. Retardado. <risos> retardado não, mano. Muito lindo. Eu vou. Oxi! Eu, eu tô cabendo. O que? Você virou o pior inimigo? Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Ele fugiu. Pera aí, eu vou, eu vou pegar lá. ele. Olha, Vamos meu lá, meu lá, amigo Me ajuda a matar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me vamos ajuda lá. a matar o cara, vamos lá, vamos lá. Tem três igual agora. Ixi, agora fodeu. Que que isso tudo, aí? agora quem é quem? Ah, saquei. Toma. Puta tá da puta. Uou, <risos> motherfuckers. <risos> Se no mesmo. Ah. Que cola que aqui, cola aqui, vamos jogar um game. Que filme tá passando? Né? Tá Olha, é, vamos jogar um games aí. Vamos, aqui yeah. yeah. correndo. Sai run, do meio, desgraçado. E yeah. aí? Eita! Tirou! Mano, sabe por quê? Oxi! <risos>